Bastião. Mariana. Luciana. Tiago. Luís. Ana. Rodrigo. Alexandre. Raquel. Rafaela. Lara. Francisca. Alexandre. Adnilson Francisco Mateus Maria Clara João Davi